e também não sobrando ok porque senão vai ficar feio na hora que você for vestir tá bom então aqui tem duas opções ou você troca de agulha tá ou você troca de ponto você pode usar o ponto alto normal com agulha de 2.5 ou você pode usar com agulha menor usando o ponto alongado normalmente tá bom então olha aqui então olha só Cheguei aqui, tá então, aqui eu vou pegar bem aqui no centro, tá? Entre a divisória, tá bom. Bem aqui no centro, e faço aqui o um ponto normalmente, um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer mais dois pontos altos: um e dois, então, aqui eu vou continuar fazendo normalmente tá. Então eu pego aqui nesse espaço e continuo fazendo meu ponto, ok? Bom, agora eu vou terminar aqui o outro barrado, ok? Então aqui vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vou pular um, dois, três aqui no quarto. Vou fazer um leque de um ponto alto, 2 duas correntinhas, novamente nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, aqui, ok? Duas correntinhas, vou pular um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Duas correntinhas: pulo um, dois, três aqui no quarto, um leque, ok? De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos e um e dois, uma, duas correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto. Um ponto baixo então é assim que eu vou dar a volta então aqui olha só faltou ponto tá faltou quatro pontos então o que, que eu vou fazer vou aqui vou desmanchar uma parte e ao invés de pular quatro pontos eu pulo apenas três tá então aqui eu faço uma duas correntinhas aí vou pular um, dois, aqui no terceiro eu faço aqui o meu leque tá então é o seguinte aqui é como eu falei pra vocês né na carreira aqui do ponto alto tem 188 pontos aqui sente 188 pontos então vocês aumentam quatro para dar certinho tá bom então é só fazer isso não precisa desmanchar não Tá? Então, aqui eu faço duas correntinhas, faço aqui mais um ponto alto, e aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, eu faço duas correntinhas, e aqui ao invés de pular quatro, né, pular três e fazer no quarto, eu pulo dois e faço no um terceiro. Ok? Dá certinho. Então aqui para terminar, eu faço duas correntinhas, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Então agora eu vou caminhar. Então aqui na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha seguinte, um ponto baixíssimo, tá? Então aqui nesse ponto alto, eu vou pegar aqui em relevo pela frente, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, dou uma laçada e vou fazer assim, ó, com a agulha, tá? Ó, puxando uma laçada assim, ok? Vou fazer novamente, ó, dou uma laçada, eu giro a minha agulha, pego a laçadinha lá e viro aqui, tá? Aqui eu vou tirar dois, aqui da minha agulha e tiro dois, tá? Só para não aparecer a correntinha aqui. OK? Então aqui, ó, no ponto alto passo um ponto alto duas correntinhas. Eu venho aqui nesse espaço, puxo uma vez, dou uma laçada, puxo novamente, duas, dou uma laçada e puxo três vezes. Arremato deixando dois e arremato faço duas correntinhas aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no ponto seguinte vou pegar em relevo pela frente um ponto alto sem terminar Dou uma laçada eu vou trabalhar aqui no próximo leque pego aqui ó em relevo pela frente Faço um ponto alto sem terminar e arremato, ok. Aqui no ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas. E vou repetir: ó, aqui faço uma bolinha de três lançadinhas, arremato, deixando dois, e arremato duas correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui no ponto alto seguinte, pego em relevo. E faço sem terminar. Dou uma laçada, venho aqui no próximo leque. E vou repetir a mesma coisa, ó. Faço um ponto alto sem terminar e arremato. Ok? Aqui no ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui no meio do leque eu faço a minha laçadinha três vezes, arremato e arremato, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então, aqui para terminar, eu vou pegar aqui o último ponto em relevo, vou fazer ele sem terminar, ok? Esse primeiro ponto que eu fiz, eu vou pegar aqui por trás, vou dar uma laçada e vou arrematar todos de uma vez só, ok? Então, agora, eu vou começar a aumentar um pouco, tá? Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas, aqui um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Faço duas correntinhas e aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Aqui. 2 e 3. Faço duas correntinhas. Aqui na bolinha, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou pegar aqui por baixo, do jeito que eu fiz aqui tá e faça aqui meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos ok duas correntinhas e aqui vou repetir na bolinha eu faço um ponto baixo duas correntinhas aqui no espaço eu faço meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Então aqui no final, eu faço duas correntinhas, eu pego aqui a correntinha onde iniciei, pegando desta forma, faço um ponto baixíssimo. OK? Faço uma correntinha, dou uma laçada e giro a minha agulha buscando a laçadinha lá atrás, ó. OK? Tiro dois aqui e tiro dois. OK? Então aqui, ó. O ponto seguinte, ele fica escondidinho aqui. Então eu vou pegar e fazer aqui um ponto alto. Aqui no seguinte, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no meio do leque, vou dar uma laçada. Duas e três arremato e arremato duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte eu faço um ponto alto em relevo pela frente pegando dessa forma tá faço um ponto alto em relevo sem terminar Dou uma laçada, venho aqui no leque seguinte e pego assim pela frente em relevo. Faço um ponto alto sem terminar e arremato. E aqui eu vou repetir novamente.